depois de um longo e tenebroso inverno depois de estar dando bola para as pessoas ruins eu resolvi ouvir as boas pessoas que me pediram para continuar gravando vídeos gente agora eu estou me dedicando mais a fazer bolsa carteira até porque nós estamos em setembro de 2020 Período no qual ainda existe a pandemia Não existe cura, não existe vacina Então eu não sou tão estúpido Como se pode imaginar Assim, enquanto não tiver vacina Não vou me arriscar a atender ninguém Quer dizer, ninguém é exagero ó, é, é Isso daqui ó. É o clichê é o, vamos chamar de carimbo, que o Vladimir 220 lá de Porto Alegre fez para mim, para que, que serve isso, ele me mandou, ó, ele me mandou esse cabo, no qual eu colocando essa parte aqui, ó, se você dá para reparar que tem rosca aqui, espera aí, aqui tá vendo, tem rosca, Aqui também tem rosca. Se você colocar aqui nesse cabo que ele manda, lógico, você vai comprar o cabo também. Você vai comprar o carimbo, vai comprar esse cabo e esse daqui também. Você pode comprar que você pode bater e ao invés de esquentar, bater na colocar na pressão o carimbo de verdade verdadeira. Eu tô gravando esse vídeo sem experimentado isso daqui aqui ó, isso é um ferro de soldar eu peguei um parafuso cortei a cabeça do parafuso ó e cortei deixa eu tomar cuidado para não me queimar eu cortei aqui ó eu cortei, deixei só um pouco para enroscar e um pouco para é, colocar aqui onde originalmente iria o pino que é o que derrete a solda eu não preciso de calor para derreter, eu só preciso o suficiente para esquentar o Hot Stamp. Hot Stamp. Se você não fala inglês, então eu vou te dizer. Hot Stamp significa é, selo quente. Aqui vamos, vamos aproximar. Deixa eu ver. Pedir a prática. Ó. Ou seja, vai ser uma decepção. Se por acaso não ficar carimbado aqui, é, é fácil, é só eu fazer de conta que isso nunca existiu e apagar esse vídeo. Vamos ver? Ih, até grudou. Papai, que coisa bonitinha. Vamos fazer outro, Ah, vamos fazer outro, vamos fazer outro agora vamos colocar menos porque é experimentação ó essa gambiarra aqui do ferro de solda não é necessariamente uma gambiarra é uma questão de lógica na internet eu acho que já vi outras pessoas que é, usaram coisa parecida não me lembro se eu cheguei a assistir o vídeo de quem fizesse mais Tá certo? Ó... se você é novo no canal você vai saber é, se você prestar atenção em quase todos os vídeos se alguém faz pergunta eu respondo pode só até demorar uma semana ou duas porque são muita coisa eu tenho outras coisas para fazer mas eu respondo